It's cool. Tá bom, cara, eu já cansei de ver TV aqui e, mano, eu acho, velho, que eu vou lá visitar o cientista maluco Mas, enfim, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Gu E é o seguinte, galera, neste vídeo eu irei novamente lá o cientista maluco Porque ele falou que tem uma surpresa pra mim, galera E eu tô muito ansioso pra saber qual surpresa é essa Porque eu vi na estatística do meu canal que, mano... Muita gente que assiste o canal não é inscrito Então se você é uma dessas pessoas Por favor, mano, se inscreve Me ajuda a chegar a 300 inscritos o mais rápido possível Por favor, mano, ajuda o canal aí Que eu tô fazendo de tudo, mano Tô postando vídeo 10 horas e 45 Pra vocês assistirem É da manhã, tá? Não da noite Então, as assim, vezes, galera, vem no canal Todos os dias que tem vídeo pra vocês, beleza? Então, vamos até o cientista Maluco Porque ele me pediu pra ir lá Hoje e agora, porque ele tem uma super poção para me apresentar, galera Então, partiu É... Como fazer O laboratório dele, né? E galera, é o seguinte Eu quero muito o apoio De todos no vídeo, beleza? Vamos tentar bater uns 5 likes nesse vídeo, galera Por favor, vamos bater essa meta Que, mano, vai ser muito top assim, Bater essa meta nesse vídeo, beleza? Ou até ultrapassar essa meta Vai ser uma coisa muito da hora Então, vamos aqui, chegando aqui na casa Barra Laboratório do cientista maluco, mano E cientista, beleza? Hey, hey, man. tudo bem? Bom, cara, eu tô bem, e você, mano? Como que você tá? Você me chamou aqui Pra catar uma poção secreta Que você via me pedido Pra vir, mano Meu cara, é o seguinte Essa poção basicamente vai te transformar Em algum personagem aleatório De desenho animado <risos> Caraca, velho, desenho animado é comigo, hein, mano? Eu adoro desenho animado, galera. Então é o seguinte, como que funciona? É, tipo, aleatório mesmo? Ou tem, tipo, uma poção, tipo, a poção do, é, sei lá, do Ben 10, poção do, do Vilgar, sei lá, tipo, alguma coisa assim, tipo, ah, cada poção é um personagem? Não, cara, basicamente, cada poção é diferente, só que essa poção... <coughs> Vai vir basicamente aleatório. Ah, tá bom, mano. Então, qual que é a poção aqui, velho? É a última da primeira fileira lá em cima. A última, tá? Deixa eu pegar aqui a última. E beleza, galera. Peguei aqui a última, galera. Olha que potinho bonito, mano. Vamos tomar aqui. E beleza, mano. Tem ah, Eu gosto do ruim, né? É verdade, velho. É porque não consegui colocar corante com sabor. Ah, tá, tá mano, então quanto tempo eu espero, velho? É, velho, o um tempo normal, que é 30 segundos, cara Tá, 30 segundos, então galera, é o seguinte Eu quero muito que vocês comentem aí embaixo qual personagem de desenho, animado né? vocês acham que eu vou virar, mano Se é o Ben 10, se é o... sei lá qual mais existe Sei lá, mano, qualquer personagem já tá ótimo, velho Então eu vou dar uma esperada aqui fora mas é porque eu acho que vai demorar bastante para esse negócio fazer efeito, galera Então, enquanto não faz efeito Clica no gostei e se inscreve no canal aí para ajudar o canal a crescer o mais rápido possível Galera É, hey, galera, deixa o like Você viu galera, até os gente tá maluco Pedi pra vocês deixarem o gostei aí no vídeo Então galera, eu vou também dando uma esperada aqui para ver o que que acontece E eu já volto com vocês é sério, tá com uma dor de barriga, mano Ai, sério eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô amarelo, mano Sinceramente, eu tô amarelo Tem algum espelho aqui, deixa eu ver Espelho, aí tem coisa atual, você doí Tá, deixa eu ver algum espelho aqui, mano Tá, galera, é o seguinte, mano Eu não Virei o esponja, velho Eu sou o esponja, calça quadrada, literalmente, mano Galera do céu, mano Será que eu vou conseguir Nadar no oceano e ir para feira do biquíni, galera. É... Ah, mano, eu acho muito da hora, velho, ser o Bob Esponja. Ô, cientista maluco, muito obrigado aí, mano, que agora eu sou o Bob Esponja no Minecraft, velho. É, de nada aí, mano, de nada mesmo. a galera, mano, sério, eu tô muito ansioso, velho, porque eu tô muito feliz, não ansioso, né? Eu tô feliz mesmo que cara eu virei o Bob Esponja, mano. Tchau, cientista. Tchau. Galera do céu, mano, eu virei o Bob Esponja, calça quadrada aqui no Minecraft, galera. Então já vai clicando no gostei aí. E não se esqueça, mano, se você é uma das pessoas que assiste o canal e não é inscrita, mano, só clicar aí no botãozinho vermelho, inscrever-se para ajudar o canal a chegar a 300 inscritos o mais rápido possível. Então, o quanto mais ajuda. Muito mais rápido a gente vai chegar Aqui a nossa meta de 300 subs Aqui no YouTube, beleza? Então é o seguinte, galera, mano Eu tô muito feliz que eu virei o Bob Esponja, galera Se vocês querem um dia que eu trole o meu amigo Sendo Bob Esponja Por 24 horas Aqui no Minecraft, mano É só deixar o like e comentar a Hashtag Bob Esponja Calça Quadrada Beleza? Mano, é o seguinte, véio, eu sei que meu amigo não tá em casa Mas poderia mostrar pra ele que eu virei o Bob Esponja de verdade aqui no Minecraft, mano, então é assim, o seguinte, eu vou dar uma descansada, esperar o efeito passar, mas, enfim, galera, o vídeo é falando por aqui, quem tiver gostado, não esqueça, mano, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações, que é muito importante pra você receber o vídeo todos os dias, às 10h45, sem atraso, beleza? Então, nunca vai atrasar vídeo pra vocês, se vocês ativarem o sininho das notificações ok então é isso valeu falou se fui tchau I'm gonna go get